Do, do Calma, não mesmo. treinei tá a barra. Nem aqui não, é lá, ó. Enchei a arma lá. Ah, tá aqui? É. Filha da puta! Uh! <risos> <risos> <risos> Eu vou te arrebentar! Joga toda essa arma no chão, senão eu não vou te viver. E rapaziadinha, quero começar aqui pedindo o like de vocês, beleza? Pra fortalecer na divulgação do vídeo. E pra vocês compartilharem no WhatsApp esse vídeo aí pra dar um feedback maneiro aí. Comenta, mano. Comenta aí embaixo aí se vocês gostaram desse vídeo. E quais as próximas ideias que vocês querem que eu traga nesse canal aqui, beleza? Então não esquece de se inscrever se você for novo, compartilhar esse vídeo aí, deixar o like, beleza? Tamo junto. Comenta que tem um comentário, é muito importante, mulher Mano, o link do meu Instagram e o dela também vai estar tá na descrição aí do vídeo se você quiser seguir a gente lá. Tamo junto, só seguir, valeu. Com o vídeo aí. Calma que eu vou botar minha bota bonitinho que eu ganhei. Como é que bota? Tá. Aí. Ah, bonitinha. Amor, vem cá, pera cara. Aí. Para de botar a bota. Aí. Você prefere a bota do que eu, cara? Não, amor, eu prefiro você, mas deixa eu, deixa eu ficar bonitinha. Peraí, amor. Peraí. Tá bom, gostosa. Eu gastei 300 reais. Não, não gasta 300 reais numa bota, não, amor. Não é uma bota, isso. não, eu vou gastar. Ah, buzinha, blusinha, bonitinha. Ah, vou botar a buzinha também, peraí. Peraí, aí, amor. Aceita vou, aí, pô. Dá pra aqui te fazer isso. Porra, pelo amor. Carlos Augusto, deixa eu terminar isso aqui agora, pelo amor Ai, de Deus. Gente, tá me ignorando por causa a porra de um tênis, cara. Ah, eu tô bonitinha. Aham. Uh -huh. Vai, pode chamar. Chamar. Também não chama. quero chamar mais, não. Não, não quero chamar de... mais, não. Eu tô bravo. Eu que chamo, então? Onde é que chama aqui? Eu vou chamar, então. Eu não entendi o que ele falou. Tá, não quero chamar, mas chamou, né? <risos> não interessa pra você, palhaço. Ah, tô bonitinha, vamos. <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> Vou lá comprar mais também, filho. Vou gastar meu dinheiro todo em blusa. Caralho. Vai, amor, me chama aí pra participar. eu vou, vou mudar minha cor aqui, vou botar o um morenona. Tá legal? Não, eu tô é, bronzeada. Aceita aí que eu tô bronzeadinha agora, hein? Vou Olha eu, gostosinha. Muito. <risos> eu, tô, eu tô muito safada aqui, né? O que que você. Borezinho? Não ligado, em você, não. Meu Deus, não é bore, não. O nome disso. É sim, pô. Cala a boca, eu chamo chamando o que eu quiser. Você é burro? O nome disso é cropped cropped tá? Não chama de bode, não. Você não erra, não. <risos> Para já tô boladão contigo já, tá ligado? Nós vai cair na porra da porrada aqui, ó. Eu e tu vem aqui, vem aqui agora. Eu que tô bolado contigo, vem sai aqui, não. Costa não, não. chega perto de mim, não vou te dar o socão. Vem aqui. perto de mim, não quero aqui. pular, não porra. Tu vai ficar correndo de mim mesmo? Cadê você? Vem, vem vambora, vem, peida vem. não, parceiro. ser peida não. Passou na cara agora. Porra, te dar eu um tiro. Um eu te dar um que É, você não coloca o bonequinho homem? Quando eu falar cai, você cai, tá? Tá. Eu não vou botar bonequinho homem, não, porra. Eu sou traveco, cara. <risos> eu sei disso. Tá ligado? Sabe que tem três pernas, né? <risos> quando eu falar cai, tu cai já? É? Tá, já é. Caramba, não sei nem aonde estou que estou aqui? Será que estou ali? Vai, caramba! Será que onde está? Ah, você vai cair, eu caí, você vou cair, eu pensei que era pra cair. Caralho, é pra eu cair falei, caramba, vi. cara, meu Deus! Tá bom, né? Aqui, ah, mas agora. de qualquer forma. Pô, tem que prestar mais atenção no que eu falo, cara. Mas você, não... você sabe que coisa eu vou. falou, você não vem me enganar, não. Tá maluco tá vendo coisa. Eu não vou revelar. de caramba. Uou, cara, caramba fiz isso. Temos que pegar a arma. caindo ali ele, mar. Vira então, porra. Porra! Eu ganhei uma arma, como é que eu uso ela? Amor, presta atenção. Vou falar só uma vez, tá bom? Tá bom. Com a mão. Também não quero mais saber, não. Vou com jogar. a mão, pô. Usa com a, a transa, com a mão, com a mão. Graças <risos> a Deus. Eu não quero, não oh, quero Pega o não. bagulho aí, os capacetes o bagulho aí. Tô pegando. Big. Ó, tá mentindo. Não tem ninguém aqui não, tem sim. Tem meu sim. Deus, ali, sim. Ali, ali, o agora. cara aqui. Nossa, um na frente e um atrás. Como é que eu tô roxando um o cara aqui? Faz? Ai, meu Deus. Ele é ruim pra caralho. Uhum. Já deitei ele. Cadê o amigo dele tá, dele tá, tá... o amigo dele? Ah, o amigo dele tá indo pra cima de tu, Isabela. Ah, eu tô atirando nele, né? <risos> ah, o cara tá aqui, ó. <risos> Ih. Matei ele Tô sem bala Vou ficar daqui de cima Ah, ele tá correndo de mim, galera ele tá correndo, ele tá correndo Tô pegando um monte de coisa Ah, eu peguei uma granadinha Tá correndo, velho, tá correndo Deixa ele correndo Caralho Tá correndo aonde? Aqui na frente, aqui, ó Aqui, amor Calma, calma, calma Ih, calma que, tá eu morrendo, morrendo. que eu vou tirar ele daqui de cima Morreu, pô Já Matou? Eu, matei, pô, só pica é Que é brabo, melhor do mundo aqui eu é, vou deixar a arma aqui para pegar aqui tô cheio de arma já tem muita arma eu Mas essa aqui é melhor aqui pra... pega a arma ali amor que que que veram é esse tava é do, do Calma, zumbi não tava que na frente Você... é que não é lá ó chama lá arma a mãe tá aqui é Filha da puta uh! <risos> <risos> <risos> eu vou te rever Joga toda essa arma no chão, senão eu não vou te viver. Bora! Eu é que eu vou usar, não, cara. Aperta não, aí a batir. mochila e joga as armas no chão. Bora? Vai morrer? Não tem como apertar a mochila? Então já, então. Eu sabia que não, não dava, não. Como... Já, vou te viver. não sabia que não dava, não. Pô, relaxa. Vou deixar essa passar na próxima, tá fodida. Tirando o teu cu, viado. É viado você? Tô viadão. Ai, não deixa. Mentira. Tem cara aqui, amor. Tem cara aqui. Tem cara aqui. Tem cara aqui. Mentira. Fica atrás desse container. Não, não, não, não, não, não, não. volta, volta, volta, volta. Mentira, não tem ninguém. Fica aí. aqui, fica aqui. Corre. É Falando sério. Ah, tem cinco. Fica, fica aí, fica aí, fica aí. Eu vou lá. Ah, eu quero andar. Fica aí, senão tu vai morrer, cara. Tô indo a ver agora, tá bom? Pô, tô chamando você meia hora, Fica cara. tranquilo Olha onde já tô, Isabela. Tá bom, fica tranquila, sabe que eu sou enrolada. Vem pra cá, Isabela, eu tô muito longe de mim, cara. Eu tô indo, você tá aí 100 metros, tô chegando. Não fica me trolando, aparece. Pô, tu não chega perto de mim, cara. Ah, tá, vai ser é muito engraçadinho. <risos> ah, tá, você pegou o carro aí, a <risos> Sobe na motoca do querido mais gostoso, vai eu subi. Como é que eu subo? Aperta não subir, né, caralho Sabia não? Bora é um só. só Não é possível que tu não pode subir na minha motoca gostosa dessa Sério? Subi, <risos> vai Tem demência? Já foi um Olha o outro Ah, era esse? Tá de sacanagem Ai, caralho, caí Não fui Pronto, já morreu, já morreu. Vou eu te curar, uma da minha vida. Porra, como é que tu morre ah, assim? O um cara te matou, vida. te vinguei. O vim, cara vem. que me matou aqui, escondei. Vai, ah, me dá um beijinho aqui agora, vem. Bora. Não, vou te dar um aqui, eu vou te matar. Vou te matar. Sai, sai, eu sai. Te... Não vai morrer, sai daí. Sai eu da moto. Sai. Vou... <risos> Pedro, tu tem demência? Ô, <risos> oh, cura, porra. Cura, tá... Olha, tá? Olha a tua vida. Você não vai curar, não? Eu vou curar agora. Ele Olha saiu! Olha ele correndo, ele correndo, amor! Atira nele! Atira nele, amor! Meu Deus! É. Olha lá! Atira nele, amor! Não vou matar! Você que vai ter que matar! Vai! Ah, eu tá... correndo, eu pô. matei, pô! Você não matou o cara, eu matei, amor. <risos> Que bom! Gostou da vitória? A gente é muito bom, né? Caraca, eu tô me sentindo muito ganhador. É Mas tem ninguém. Meu saco derrubado. Meu saco de mercado. Meu charinho, limpza de feijão queimado.